Quem acompanha o canal há algum tempo já deve ter visto o meu quadro motivacional. Eu passei quase um semestre com ele bem na minha frente todos os dias. Isso me ajudou a continuar firme no meu propósito. Achei que era hora de mudar e decidi trocar o foco do quadro para ver se ele funciona para outro fim também. Transformei ele em um quadro de desejos. Escolhi na internet algumas imagens que remetessem a coisas que eu quero alcançar ou fazer nesse ano. Não tem limite para o sonho, mas é bom manter em mente que quanto maior o sonho, mais trabalho ele vai demandar. Espero ter te inspirado. Quem fizer me marca no insta, hein? Eu quero ver! Se gostou dá um like no vídeo e se inscreve no canal. Temos vídeos todos os dias por uma semana no especial de 100 irônicos. Nos vemos amanhã. Tchau!